Eu sei que você teve interesse em aprender inglês comigo, mas por algum motivo não concluiu a sua matrícula. Bora! Let's go! Não desiste não! O curso de inglês, a arte da conversação, foi feito especialmente para quem precisa do inglês para ontem. Olha só o que você vai aprender. Método dinâmico e eficiente. Esse é o nosso método. Aprenda a se apresentar, interagir com pessoas diferentes, falar inglês em público, descrever situações. Falar do seu passado em inglês, o seu futuro também. Participar de debates, descrever lugares, trabalho, viagem e muito mais. O curso é 100% online, flexível. Você pode fazer por computador, tablet, celular ou até uma televisão smart, se você quiser. Qualquer dia, qualquer horário, é momento de aprender. Esse é um curso feito para todos os níveis. O arte da conversação serve tanto para aqueles que nunca estudaram inglês antes, quanto para aqueles que já terminaram o inglês avançado, mas precisam se aprimorar em alguns tópicos. É para todo mundo! Suporte de professores! Você não estará sozinho. O nosso time de professores estará sempre junto com você, tirando as suas dúvidas. É só clicar em algum lugar aqui dessa tela para você conhecer mais e garantir a sua vaga. Aqui você vai aprender de uma vez por todas a arte da conversação.